Tá, super interessante, fala que a humanidade está sendo acometida de, por uma epidemia global, chamada normose Gente, esse assunto é grave. É uma doença sutil que leva ao sofrimento, leva à depressão, etc, etc, etc. Qual que é o link desse tema com o nosso programa, com o nosso trabalho, com o meu trabalho? Eu sou psicoterapeuta, eu atendo, né? eu tenho bastante pacientes, atendo lá no, no Vida Renovar, uh, atendo também na Vila Madalena. O link está em você olhar para isso, para esse padrão de sofrimento. Enquanto você não entrar em contato com as coisas que te fazem mal, você vai deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá, você está no padrão de sofrimento. A tua vida não prospera, os seus relacionamentos não andam, enquanto você não arrancar esse espinho do pé. Ficou claro o que é normose? O trabalho com tambor é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu trabalho também com tambor, vocês vão ver daqui a pouquinho. O tambor traz na sua pele o elemento animal, na sua madeira o elemento vegetal. Então, já foi cientificado que pessoas submetidas à batida do tambor, elas têm, além de toda pressão material, batimentos é, alterados, ela tem o seu campo de consciência, o seu campo vibracional completamente alterado. Você roda um pêndulo em cima de uma pessoa antes de uma meditação com tambores e você roda depois. O Maurício já esteve aqui, tocou conosco, fez um trabalho e hoje eu queria bater um pouquinho de tambor aqui, que é a minha pegada xamã, a minha pegada com a natureza, a minha pegada com as medicinas ancestrais, vem é, a minha gratidão dessa conexão. Eu queria que você me acompanhasse, até para a gente sair um pouquinho dessa história da normose aí. Tá. O Tomás falou, abre o olho, porque ele sabe que quando eu entro no trabalho aqui, outro dia ele bateu no vidro aqui, porque eu fui embora, né? Respirar, presta atenção na respiração e no ritmo da mãe terra. Inala a vida, inala a saúde, abre espaço em suas células, abre espaço para o novo. Não julga o que está aí. Não tem nada errado aí dentro de você, tem coisas simplesmente que precisam sair. Não porque estão erradas, porque precisam morrer. Que essas coisas saiam com a exalação. Inala vida, inala luz. Percebe a grandeza que tem aí dentro de você. Visualiza seu pai com a mão no seu ombro esquerdo. Independente da relação, se você tenha conhecido seu pai, visualiza sua mãe com a mão no seu ombro direito. Visualiza. Atrás deles, avós, bisavós, na sua mãe, tataravós, mesmo que você não tenha conhecido. avós, bisavôs, tataravôs, atrás do seu pai. Chama essa força ancestral para você. Chama os seus talentos. Foi para isso que você veio. Chama a sua missão. Não se culpa se você se afastou da sua missão por causa do tema que falamos hoje, da normose. Existe uma força dentro de você tentando ser feliz, simplesmente. Mas a felicidade não está para fora. Ela está dentro de você. O slogan do nosso programa é, você já é tudo, você já tem tudo, basta você descobrir. Tudo o que você precisa para ser feliz está aí dentro, está nessa conexão também com esses ancestrais. Honre esses ancestrais, agradeça a vida, agradeça ter vindo aqui a este mundo. Com certeza tem um projeto, um plano maior para você. faça um pacto com esses ancestrais, de honrar tudo que eles passaram, todas as dificuldades que eles passaram. Rauch, Rauch, Rauch. Esse é um dos trabalhos que a gente vai, claro que a gente vai uma hora e meia, duas horas, nessa batida, nessa pegada, e você vai muito longe, mas há uma conexão muito forte. Eu atendi uma paciente por Skype esses dias, <risos> Aliás, um abraço para ela, não vou falar o nome dela, né, para a gente preservar. E ela foi muito longe nesse trabalho dos ancestrais. Ela falou que ela sonhou com avô, bisavô, mandando muita força para ela, que a saúde dela estava muito debilitada. E eu fico muito feliz com esses resultados.